Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Eu raramente faço vlogs E como eu vou sair Eu decidi filmar Hoje estamos assim, né? Vou trançar o cabelo E agora estou assim Provavelmente vou sair assim Esperando Está yeah. um ídolo lá fora Então vou fazer dois puxinhos Para o cabelo não encolher E yeah, vou vos levar comigo São 8h59 Agora E eu tenho que sair daqui a pouco às oito e trinta, então vou comer agora, tá? Let's get Vou levar esse livro comigo, todos os dias são para sempre. Gosto muito desse livro. Ah, na minha pasta tem... na minha bolsa, aliás. Na minha bolsa tem carregador, lip gloss, mesmo que não vou usar, mas já. Tem um cadernito para passar mais ideias, se eu tiver. E a máscara, acumulador, lapiseira. O mais importante, se é E os meus airpods. E o seu postinho muito, muito agravado, mas não faz mal porque vamos trançar daqui a pouco. Eu tenho um colar, muito básico, t-shirt com tênis. Normalmente tranço em casa, mas aqui não tem essa opção, então estou indo mesmo para o salão. Estou aqui na loja, à procura de creme corporal, porque estou sem creme. Além de creme corporal, eu vou comprar material escolar, porque as aulas vão começar daqui a pouco e não tenho nada, nada, mesmo nada. Como é que se... para um país africano, eu achei que é muito estranho como as pessoas olham para mim por. Porque... Minha cara está topada, tipo. Talvez são as tranças, né? E não é tipo um olhar normal. Mas talvez a roupa. Não sei. Agora eu cheguei à casa, estou a subi as escadas. Para me manter motivada e produtiva eu faço listas e ontem eu fiz uma lista e felizmente não pude concluir com aquela lista ontem porque as tranças demoraram muito tempo, mas a boa coisa é que hoje o dia correu bem e estou a conseguir concluir com a lista de hoje, que é praticamente continuar com o vlog, fazer as unhas, ver o preço do material escolar e do creme que eu quero. então Posso dizer que hoje o dia foi um sucesso. Esse é o cabelo que eu fiz ontem, né? São knotless braids. Um, eu realmente achei que as tranças estão bonitas. Só que adicionaram muito edge control, né? Aquele gel. E tá um pouquinho branco em alguns sítios. E tá com uma textura muito estranha. Minha testa está bem saliente tipo... Mas não importa porque eu sou linda. Eu vou acumular todos os vlogs porque num dia eu não faço tantas coisas. Então, esse vlog vai ser acho de 3 ou 4 dias acumulados e vou partir num só vídeo e acho que vocês vão dar conta de quando os dias mudam. Porque eu vou estar a vida de uma forma diferente e vou estar a fazer coisas diferentes. Pre... Uh, no dia que eu comprei manteiga de karité eu também comprei sabão preto. Eu estava muito, muito entusiasmada para usar o sabão preto e a manteiga de karité. Foi muito interessante comprar a manteiga de karité e assistir eles a cortarem tudo e a ver aquilo, tipo, de uma forma que nunca vi. Porque, normalmente, quando compro manteiga de karité, ele já está num pote. E nunca vi ele assim num bloco bem grande. Se quiseres ver esse vídeo, olha, tem no meu canal, não sei onde é que vai aparecer o vídeo. Ou aperta podes apertar no meu canal e vai ser um dos vlogs. Vou falar sobre sabão preto. Eu gosto muito de sabão preto, mas... Eu quando comprei sabão preto, eu não pensei que seria diferente. Vou -vos dizer algo. Esse sabão preto que eu comprei é natural, é o mais natural... E tem mais benefícios que o sabão preto que eu tenho, que tem mais coisinhas dentro né? para disfarçar o cheiro Porque o sabão preto tem um cheiro muito, muito forte, ele não cheira bem Eu não uso esse sabão preto que eu comprei há pouco tempo na cara Porque o cheiro do sabão preto me tira do sério, ele cheira muito mal e usa mais no corpo, mas depois eu passo um gel que tem um bom cheiro Porque se usar apenas o sabão vai estar a cheirar muito mal Guardo num saco assim e deixo ele na casa de banho Porque o cheiro é forte Podem ver aqui Estão a ver essa cor? Eu acho que vocês já conseguem imaginar como é que ele cheira Ele cheira exatamente como estás a pensar Ele não tem um bom cheiro, não vou vos mentir mas faz boas coisas. Isso aqui. O sabão preto faz boas coisas, mas não cheira bem, não vou vos mentir, não vou. E eu estou a tentar encontrar formas de tirar o cheiro. Acho que vou misturar com um óleo essencial, como o de lavanda, ou de limão, algo assim, e vou usar ele líquido, porque o cheiro mesmo não facilita. Hoje é o um dia do vlog, eu vou postar o vlog hoje. Hoje é dia 17 de setembro, dia do Heroin Nacional. E eu tenho a honra de declamar um poema, hoje. Um, vou declamar o um poema a ah, vamos de voltar. Para ser sincera, estou um pouquinho nervosa, mas estou a tentar não pensar nisso. Vou usar o telefone para ler, mas mesmo assim, por vezes eu esqueço de respirar, especialmente quando estou a ler em português. Então, estou a evitar pensar muito. A iluminação aqui não é tão boa e acho que vocês estão a me ouvir com eco. Vou tentar pedir alguém para me filmar ou vou fazer isso quando chegar em casa porque não trouxe as minhas coisas. Tal. A minha bolsa é muito pequena. É só para dizer que essa coisa de ser youtuber é um pouquinho complicado. Eu acordei com a intenção de filmar desde o início do dia mas não deu muito certo. Eu, O dia começou e... Eu fiz já um make-up, tomei banho, fiz essas coisas todas, na hora de vestir, o meu fato colou nas minhas ancas. Fiquei aí a pular um monte, depois peguei sacos, porque isso é pano, pano africano, e ele não estica. Mas estamos aqui, estamos plenas com as tranças, estamos bonitas, então é o mais importante. De poesia, com o título, havemos de voltar. No retorno, havemos de voltar às casas, às nossas lavras, às praias, aos nossos campos. vamos de voltar as nossas terras, vermelhas do café, brancas de algodão. Havemos de voltar. Havemos de voltar. Muito obrigada. Infelizmente tudo correu bem, vou tentar deixar o vídeo aqui mas talvez não vou por causa da música, Tem uma música no fundo mas eu estou muito feliz, estou muito orgulhosa de mim porque eu não gosto de falar em público mas uma coisa que me ajudou muito foi o fato de estar a usar máscara então senti menos pressionada porque não estava a olhar bem, bem, bem, bem para mim Agora eu vou voltar para casa, vou tirar mais fotos para poder postar no feed, talvez, mas não garanto de postar fotos no feed porque esses dias as minhas fotos não estão a sair em condições. Aqui não faz tanto sol, especialmente agora, porque disseram que, era, que é tempo de chuva, então vou tentar ao máximo postar e tirar as fotos. Agora estou à espera, porque nós filhos apenas temos o trabalho de esperar. Eu pensei que estivesse a ir para casa, mas afinal não, Vamos aqui numa loja. Estamos aqui, felizmente não tenho que escolher nada, ah, olha, sou eu, olá, sou eu, espero que resolvam o que tenho que resolver, porque eu só estou aqui, com fome. A coisa é que eu não podia beber, nem comer muito, porque eu tomei sopa para o pequeno almoço, porque... Eu tive que entrar com sacos, como todos, não sei se vocês sabem, mas pano africano não estica, eu fiz isso há um mês atrás, então estou um pouquinho grossa, já, yeah. então usei dois sacos só para vestir isso e só vou poder tirar quando decidir que yeah. já não quero fazer mais nada nessa roupa. já estou em casa. Estão... Meus pés estão a arder um pouquinho, porque nunca mais andei de saltos. A boa coisa é que tenho muita tolerância para essas coisas e consigo andar de saltos por muito tempo. Depois perco a sensação nos pés. E depois aí é uma maravilha, porque não sinto nada. Vou-vos mostrar a realidade de usar uma máscara enquanto tens make-up. A boa coisa é que não uso batom não, estaria vermelho também. Então, vou postar o vlog hoje e depois, na segunda-feira, vou postar o storytime. E depois vou postar um outro vídeo na quarta ou quinta-feira. Estou a tentar postar dois vídeos por semana. Depois. Eu estou com medo. Nunca mais fiz isso. Então primeiro tenho que passar a ansiedade. E depois aqui é se vai. Isso só está a tocar as lentes. Não, to... Não está a tocar o meu olho. Tadá! Tadá! é assim que eu tiro as minhas lentes. Eu não reuso as lentes deitou fora, depois de usar, porque tem uma caixa e são lentes diárias. Comprei quando estava em Barcelona chega a ser muito, muito conveniente quando não quero usar óculos, porque eu acho que os óculos tiram a beleza da make-up, sinceramente. Protetor solar. Tentar criar um contorno natural, não sei se é assim que se diz, mas o que eu faço, pego faço assim. Esse é o fim do vídeo, espero que gostaram do vlog, deixem lá um comentário, subscrevam, deixem um like. Bye.